Tu uma vez contaste-me, isto vem vem muito desta saga do Xarel Killers, estás a ver? Uma vez contaste-me, deste uma prima tua ao oh, caralho, que foi de... Couchsurfing. Couchsurfing. Ou uma amiga de uma prima tua, ou uh -huh. não sei, alguém que tu conheceste que foi de Couchsurfing, ficou a dormir no sofá e no dia, e passado uns dias ou no dia a seguir, começou a, a umas borbulhas, foi ao médico e, e viram que naquele sofá tinha estado um cadáver. Lembras de me ter contado isso? Deu-te <risos> também ao pé todo de sempre. <risos> Quem não me lembra de ter me contado isso? Quando é que eu te contei? E já bro, já há boa tempo, bro, mas eu nunca me esqueci dessa merda. Porquê? Porque há pouco, há pouco tempo outra pessoa contou -me não, essa contamos merda. Uma história... Não, não, não, não, mas outra pessoa há pouco tempo uma -me, outra... me a mesma merda. De uma prima que foi para fazer calças. Ah. Por isso é que eu me lembrei de Chico, bro. Estás a ver? não ouviu-te isto... contar isto? Não, não, não, não, e ele contou-me isso entretanto. E ele já me contou esta história, entretanto. E não foste tu. Eu não estava lá. Eu não ouvi isso. Eu acreditei que ele te contou isso. É que não, tu que ele me contou mesmo. Já há bué tempo. Eu já sei desta história há boi tempo. Isto não foi uma coisa que tu lhe contaste há pouco tempo. Se tu contaste, eu não, não sei estás se a está a estás a duvidar ou são não. Mentirosos tão não, bem não. Não, que não, não, me não. não. Da minha se calhar, Chico. Como que eu mais me esqueci dessa? <risos> Porque imagina, eu já ouço <risos> a dizer esta história há algum tempo. Mas, e, e tu podes ser-me confundido com alguém também. Não, foi ao Chico. Porque és tu, bro. Porra!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 E ela, pronto, então dorme aqui no sofá, foi para o quarto, fechou o quarto à chave, eram pai duas ou três da manhã, ouviu tipo a fechadora a, a abrir a porta. Fechou-se na casa do banho, ligou para a polícia, chegou a polícia, estás a ver, um, viu, uh, e prendeu o gajo e disse a à história gajo... História é muito longa para ser assim passada. Disse, disse, disse, não, aí, disse ao gajo, é que estava presa na casa do banho, que tinha ligado à polícia, porque estava um gajo tipo, a abrir a porta, para não olhar para a sala, para não ver como é que a sala estava. Ela obviamente que olhou para a sala, olhar para a sala, viu um plástico no chão com ferramentas, estás a ver, de corte.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 E por isso, parem de mentir-me com coisas que já todas... Ah, oh, pronto, irrita-me, estás a ver? Ou seja, estas mentiras de merda... demasiado no Reddit, mano. Estas Não, mas tu aproprias. Apropria... Mas tu, se quiseres saber disso, imagina, com esses pormenores macabros, provavelmente um correio da manhã noticiou... Não, não, está bem, mas tu porque é que te aproprias das histórias das pessoas? Não estou a dizer que a pessoa que nos contou se apropriou, estou a dizer que alguém contou não, essa a pessoa... Não a que tu podes fazer o fact-check disso, é que não tens o teu superior preferido, o fact-checker, para te ajudar, mas tu, se quiseres mesmo saber... Não, é que é, eu, eu, eu, eu, eu, eu duvido. Disso. Não é a sabe ah, quem me está a contar uma coisa, eu parto do mas princípio okay. o que. Mas é que Reddit era assim tão diferente da história. Não era igual, era exatamente. Era igual na primeira pessoa. Sim, na primeira pessoa. Não, Aconteceu me isto. Contar. Alguém te disse. Se calhar encontraste a amiga da, da amiga. De... Se calhar encontraste a amiga amiga, não Não, não, não, não, não, nem era portuguesa. Agora estava a escrever. Disse lá onde é que era, mas disse que era, português. Não era portuguesa. Mas não contou na primeira pessoa. Contou-me, aconteceu-me isto. Aconteceu-me isto. E te contou a ti? Foi uma amiga dela. E será que não são amigas? Pois? Será que não são amigas de amigas? Será que não viram elas? Oh, mano, man. é puta conhecência de carago. Ainda para mais era um dos top trainings okay, do tira que, é, da cena é. É de... Da... É tão <risos> drabada. Basta uh, fazeres, tipo... Para dar credibilidade à história, e tu farias isto, em vez de dizeres que tinhas conhecido uma vez na noite todo cego em Barcelona uma pessoa que te tinha contado esta história e que foi tão intensa que tu acreditaste, ias dizer...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 Se tu mentires, me mentires e me tens a entreter, a culpa é tua. Não, se tu souberes curtir. contar bem a merda, eu já mentira, não vou curtir, bro. Eu ou... já não <risos> vou curtir. A, a é meu se tu meu entreter. Se tu me a contares uma merda qualquer e eu estiver estiver entretido a entreter de ouvir, pá, perfeito. Não quero saber se é verdade ou mentira. Entretei-me. Certo. Estás a ver? Agora, se tu me tens a mentir de uma coisa que é aborrecida, bro, não. mais estás a saber? Bem, Mas para mim pode ser muito. Sim, mas, é, mas tem que. mas pronto. Que claramente gostaste dessa história de um do cadáver. Estás a ver? <risos> Agora, porquê é que tu vais buscar mentiras de outras pessoas? E contas, e contas essa mentira de outra pessoa como se fosse tua? Eu? Não, não, não, a tua. Tipo, as pessoas fazem... a não, mas as pessoas também. fazem isso, bro. Tu estás a acusar-me. Se coisas. calhar tu, porque casualmente fazes. Estás a ver? E se calhar também fazes, mas faço. Se calhar Pais. tu acreditaste mesmo nisso, bro. Se calhar. Não podes, podes não ser. Mas, mas caga já nesta história. Estou a dizer é que ser nós somos a vítima. É só é só a tu já podes ser a vítima, é só bro. Mas eu já estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que nós, e caga para estas histórias, nós.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 A expressão facial conta muito, tu dali vais tirar a intenção, a intensidade daquele sentimento. Talvez, mas não vou ter certo? backstory, obviamente. Podes não ter backstory. Podes até ter backstory na, e, e a tua percepção naquele momento muda, seja o que for. Se calhar, tá, se calhar a pessoa está de costas para ti e tu não vês. Se calhar tu identificas claramente o movimento, mas tu vais criar uma imagem daquilo. E com a backstory que tiveres, ainda pior, ainda, ainda pior vais, não é? Vou contar essa história. E se contar em uma história que é verdade e tu te apropriares dessa história e passar a ser a tua história?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 E eu vou dizer uma coisa, é mentira, mas queres saber o melhor, toda a gente mente sobre isso! <risos> e como eu sei que toda a gente mente sobre isso, Sabes que é mentira? Eu sei que é tanga. Ok? Mas eu juro, eu te Claro! Eu disse, juro-te juro mano! eu passei, eu o Juro pela Pronto, minha tia! eu, eu passei ali há algum tempo, a rir-me dele, tipo... Sabes que podes dizer que isso não é verdade. Destes quatro ficaste bêbado? Tá. Pronto. Uh, se os teus amigos disseram que foram 25? Na próxima vez que eu, que eu estiver rir. com ele... Eu é, vou chegar ao pé dele e vou dizer, então, a vodka. Para para ver se ele se lembra. Agora é a história com que eu vou identificar, que é o Palerma. Para provocar. Porque te mentiu com uma história banal. Não, não está bem, cima, não, mas mesmo. imagina, se fosse uma história verídica, eu poderia dizer, é a história com que ele se identifica agora. Mas se fosse uma mentira viu, na mesma, imagina que eu te contava. Que mas, caralho, viu... não, mas é sim, então, mentira? E se ele tiver bebido 16? É. Atenção, ele não disse que ficou bem, depois dos 25 shots. Com essa aí, é? 15 <risos> anos, 25 shots. É. <risos> <risos> Não, Não, igual, mas imagina isto: tu disseste tá, o palermo este mas estás sim. a ver? Numa de este mentiroso, estamos aqui a tentar aldrabar. Agora, imagina que ele te contava: tipo, a história dele de era: bebia 25 shots, mas depois contava o que se passou a seguir, que era mentira. Mas a forma que ele te contava era tão engraçada, tipo, estás a ver, que, que tu já não incrível. dizias esse palermas, e este gajo, tipo... Ei, rei! Não <risos> dizer palerma não é mesmo? Não, se calhar não. Mas se calhar, Mas, calhar tipo, dizias, olha-me este gajo, tipo... A intuação de palerma Tinha ido aos jardins de loja que roubava um tigre, não, aparecia na que baixa de criava de toda uma narrativa. Ah, ah, aí, eu passava, aí eu passava a acreditar... E já se um... criava um mito. Isso. Por isso é que eu acho que a mentira é, a melhor inven... é das melhores invenções do ser humano a primeira pessoa que mentiu. Porque alguém teve que arranjar. Imagina, tipo... Alguém teve que mentir a primeira vez. Alguém teve que mentir a primeira vez. Mas... Ou é um mecanismo de defesa que tu já sempre tiveste. Mas imagina, a mentira é... Fizeste isto? É não. Também, alguém mentir em intenção conta. Tu podes estar a contar uma mentira e não saber que ela é mentira. Bro, acho, que, acho que o ser humano sempre teve essa, esse mecanismo de defesa. Não sei, mano. É. Não sei. Até quando, é, quando não tinha... O Sr. Lopiteco sabia mentira? Sim, bro. Sabia. Enganava, bro. Enganava. Enganava Imagina, de certeza. O astrolopiteco, para usar uma cena, aquela cena básica, o astrolopiteco dizia que o tomate era um legume. Estava a ser, é certo. O tomate, tomate é um, é um fruto. É um fruto, por exemplo. Ele dizia que o tomate era um legume. É o um tomate era um legume. Estava a mentir ou não? A é, não? Era a realidade dele. Estava a ser sincero. Estava okay. a ser ignorante. Portanto, a Intenção a, ten, a intenção conta. Se ignorar e mentira são diferentes. Portanto, quando a Dona Felizmina, em 1758, ali uh, na Rua Guerra Junqueiro, foi dizer à Felizberta... Que -te tomaram um fruto. Hã? <risos> fruto. Foi dizer à Felizberta que a Idalina já não era virgem. Porque ela achava porque que ela não era. Porque ela tinha a certeza, tinha visto o lençol... Cheio de sangue. Tinha visto, tinha visto o senhor Horácio a sair a 10 minutos as calças. antes. assim, desgrinhado. <risos> não tinha testemunhado lá. Tinha visto todos os indícios. Para ela aquilo era verdade. Certo. Quando ela vai contar isso, creio que era... Estava a ser ele. uma serigaita. Ok, mas espera aí, estava a mentir ou não? Não, estava não a mentir, mas não estava não a ser mentirosa. Ela estava a mentir? Mas não, estava a... Mas, tava, mas, mas, mas uh, tu não sabes, tu aqui não sabes se... A na cabeça dela, ela se, ela sabe, se ela soubesse que estava a ser, a ser a serigaita, estás uhum. a ver? Estava a ser mentirosa. Se ela achava o que tinha acontecido, estás a ver? Estava a ser só hum, cusca de merda. Estava a ser uma hum, Repara aqui que não existem assim, Me te disse sim, mas serigaita e cusca, cusco e serigaita não existem assim de masculino, é mesmo uma representação social. De é? Ei, o babu ao Serigaito e o cusco. Ah, não o, o cusco existe, mas, é, mas até para é mais recente, não é tão, não é tão existe, impregnado não é. na nossa Obra, cultura. Uva, uva, existe. Velhotes uva. nas obras, o que é que são? Cuscos. Claro, de uma forma diferente. S são cuscos. Sim, sim. Sim, sim ok, estou a perceber. A mentira, a a mentira, aqui mentira, aí, material, a mentira aí é mentira, não é mesmo? Obviamente, está a contar mas uma assim, coisa. Mas tu não, não sabes se é mentira. Mas ela sabe, velha? Não, a velha, a velha viu, a velha sabe o que tu sabes. Tu estás. Repara. A velha, velha conta maminha. a minha? Não, Castro. A velha és tu, tu Estás a ver no pior Vida Velha. Ah, eu sou a okay, sou velha? Isto Sim. é um livro sobre a velha. Porra, estamos a falar aquilo. Eu, eu, eu, eu achava que aquilo tinha mesmo acontecido. Naquela altura, se calhar ia acontecer. estavas na cabeça dela. Sim. E era verdade? Não, não era verdade. Porque tu verdade. sabes. Hum. Um filme muito fixe sobre isso é um que saiu o ano passado com o Ben Affleck, com o Adam Driver, que é medieval. Como é que é que ele se chama? Não me lembro. Depois metei.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 E para, te, e para te escapares. Hum. Mas agora imagina o um mundo sem mentir. Ou seja, a primeira pessoa, teve que haver alguém que mentiu. A mentira ficar reconhecida. Ou seja, foi apanhada. É isso? É mentira porque Não é que era mentira? Se calhar muita gente mentia sem ser apanhada porque não existia esse conceito. Pois é isso. A, coisa da pessoa, a minha seria a primeira pessoa que foi apanhada. Estás a ver plano, tipo... aí é Desculpa, que, é. Isso é que foi a primeira mentira. Aí Mas é que isso. foi a primeira mentira. aí é que foi A primeira mentira não <risos> foi <risos> <risos> a primeira vez que alguém mentiu. Foi a primeira vez que alguém teve que ser apanhado. é o mesmo <mentira> que os psicólogos e os... <risos> psiquiatras, é que a mentira é um padrão fácil, não é? dependendo é. daquilo que o que é, é os psicólogos e os psiquiatras a tentar categorizar comportamentos, isto é um comportamento narcísico, isto é gaslighting, e depois há, há todo tipo de pessoas que até a tentar caracterizar comportamentos, não é? Isto é manspreading. spreading Manspreading. Então, man spreading é quando estás sentado pernas muito abertas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 eu acho que a mentira foi descoberta várias vezes ao mesmo tempo. É tipo, é, tipo fogo. É tipo, é, tipo por fogo. exemplo, exato é. mas muito mais cedo. Mas eu gostava tanto de saber quem, como é que foi apanhado. Como é que o ficou, bro? Como é que a pessoa ficou? Ah, co... é. Não, agora <risos> sabia, a primeira, primeira vez que isso aconteceu. Mas imagina, eu acho que a mentira, a ilusão é tão natural à nossa experiência humana que provavelmente as pessoas demoraram muito tempo a perceber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 Achas? A evolução trouxe muita incerteza do que aquilo que nos foi dito que não era bem assim. Se repararás bem e tiras os últimos 200 anos, ah, o que sabia dos é, últimos 20 okay, mil anos tá era, dizer, era mentira. Não, não é, é. A, a evolução deu-nos alguma noção das coisas. Da incerteza, é assim, tipo as coisas lá, são incertas. Tá, não, é, Agora cada. estão mais certas. Mas mas... A, questão, a questão é a seguinte. Essa noção de certeza é mesmo um refúgio que tu tens. Percebes? De que.